E quem meus tropas, daqui quem fala é o Absalão Cigano Sejam bem vindos a mais um vídeo E esta é a minha primeira sessão de vídeos pá, não, sou muito, não sou muito experiente em vídeos Mas tenho aqui só umas pequenas coisas para anunciar no meu canal, como todos vocês sabem, que no dia 21 de maio faço 7 anos de canal, Pá, estou muito contente. Quero anunciar também uh, quem quiser começar a fazer novos desafios ou algumas respostas. Eu tiro cerca de algumas e depois começo a responder às pessoas que quiser me perguntar qualquer coisa. Sei lá, de onde moro, onde é que faço a minha próxima música uh, e coisas, etc ou sei lá, passatempos, ou mostrar algo de género, tipo fazer trollagem, ou para o meu sobrinho, ou sei lá, algo de género, é assim, eu só quero que vocês se inscrevam no meu canal, deixar um comentário em baixo, um comentar o no vosso nome, pedindo o que é que vocês querem, desafios, ou passatempos, ou sei lá, o Alça não responde, ou algo de género, o que vocês quiserem, depois deixem lá o um comentário, tchau!